Gratias Del amadas irmãs e amados irmãos, sou Edvaldo Oliveira e desde já desejo saúde, felicidade e riqueza sob a luz do nosso Deus. Venho neste ungido canal de orações, orar, rezar e fazer preces com vocês e antes, antes de tudo, Agradecer ao Senhor Deus Todo-Poderoso por todas as graças e bênçãos que Ele nos concede. Gratidão, grandioso e amabilíssimo Deus. Gratidão. Irmãos, para que nossa palavra abençoada possa trazer mais pessoas ao reino de Deus, inscreva-se no canal e toque o sininho, assim divulgaremos mais